Bora lá então pra parte 2 aqui do Road 96, galera. Seguinte, a gente tava nesse acampamento aqui e aí a gente tinha que conseguir um lugar pra dormir, né? Aí tinha que achar um papelão, né? Uma caixa de papelão. Que é o que tem. Assim, cara. Deixa eu dar uma olhada aqui. aqui Perto né? do Carl não sei das quantas. Ah, o Carl dançante, ela tinha é... falado, né, velho? Olha aí, ó. Vamos falar com esse aqui, ó. Vamos. Esse Vem, já tá bem, na gente <risos> you got any money? Ixi, não. Hum, zero. Oh, well, um... hope you reach the border, and all that. Tá, cara. A gente teria opção para comer a comida não, podre, mas, né... Não, isso aí não vai dar bom. A gente não tá tão desesperado assim. Que né? é capaz que a gente fique doente aí tenha outros problemas, né? ah, vai complicar nossa jornada aqui. Ó, tem, tem música. O fulano dançante deve ser por aí. Ah, é. Deve ser aquele papelão ali, não era? senão? Não era. Ah, aqui tem uma Aí. TV, ó. Mas ah, não é a Sônia? É a própria? Ah, oh, calma é a... Eu de TV, cara. a Sônia, uh -huh. cara. Vou desligar esse lixo de TV. É. Olha é ali! Ah! Uh! Olha <risos> uh! ele! Uh! Uh! Posso dançar com você, né? Cara? Ai, delícia! Bora! I'm on another one! Nossa, que caçamba, mas ele remexe bem, <risos> o remeleixa <risos> é com ele mesmo isso, cara, pera, onde é que eu posso dormir sim, de graça? <risos> right guy, Bom, é o que tem, né? Ah, tem, tem uma caixa de papelão aqui, cara Perto desse aí Ah, vai ter que ser aqui mesmo, né? Ah, sabe onde é que eu posso um dormir? Puts, deve ser terrível esse ronco, pra todo mundo estar tá avisando. Hum. E como é que a galera vai dormir com essa música ali do dançante? Ah, eu não pedi dinheiro, não, cara. Nossa, é meio tá... mancada, é. Eu acho vamos conversar primeiro. É, cara, vai ser aqui, né? Acho que pra oh. começo, eu digo, porque se, se o cara enfesar com a história de ter dinheiro, já vai criar um clima ruim pra dormir. Dorme e é. depois tu pede, eu acho. <risos> <risos> oh. E aí, se der ruim, tu pega a estrada e pronto. Mas a gente dormiu sobre as estrelas com uma música maneira, hein? Muito bom, cara. Restabelecemos Re um pouco da energia aqui, uhum. ó. Hey! Ó, oh, a Zoe. Hey, hey, wake up. Come hang out with me. Seriously? Não podia esperar um pouquinho mais. <risos> Vamos ver, cara. Eu gostei dessa Zoe, cara. A gente ajudou ela. Up here. Cara, gostei demais da trilha desse game. Tá, tá bem da hora comigo. Olha aqui, cara, que da hora. Romântico. eu ask a todos isso. De qualquer forma, é bom ter alguém normal around here. Uh, Então, como você veio parar aqui, eu estou na estrada há muito tempo, né? casa no summer. do ano. Eu queria sair da Petria. Como você, eu acho. Todo mundo quer fugir do país, My né, cara? que eu nunca vou voltar de casa de Por que você quis sair agora? Fiquei curiosa. Para ter uma vida normal? diz que eu sabe o porque eu tenho uma vida aqui. Mas essa vida me especialmente agora que eu sei. Não importa. sim. Mas o que me assustou, é à minha então, ah, que te tão terrível nessa vida? Né? Hey, pois é, why cara. We play music? Ai, que da hora, cara. Bora. a gente consegue tocar, Let's cara? Eu isso Você sabe. Hum, hum, hum. Hum, hum, hum, hum. Não se preocupe, não Não é <risos> Not bad. Not bad. <laughs> É difícil, Foi cara. Bom. Olha aí, putz, cara, é difícil, é difícil, galera. Miau Ah, passa, passa, passa. Meu estômago. onda. <risos> <Yeah, all> tudo <right. risos> <risos> <risos> Meu Deus, vai destruir o instrumento. É <risos> tá, esse é um mal-humorado. E ele é meio fixado na guria, né? É, cara. Vai gostei é demais, <risos> é. Com dançante, de ele volta. não se queixa, é. né? Oh, man, that was great. <risos> Caraca, eu fiz você se I was gonna leave anyway. But I'm just sorry for you. Pois é, cara. E, e essa aí, bota cara? mole que a Ontinha fazer assim. Ah. Legal, né, Vamos pegar a estrada That's juntos? Sweet, but I think deve estar numa viagem é... interior é... também, né, Exato. cara? Exato. Entendo totalmente. Tá. Thanks for understanding. Well, nós deveríamos começar a pegar, né? Bom dia out there. Oh, uh, uh, isso is é para você, para lembrar desse momento. Olha aí, ó, cara. A gente pegou o, uma fita, cassete aqui. Alex, the hacker. Alex, o hacker, né? Tá ah, legal, velho. É... Ela podia ao menos dar um dinheirinho e uma comida, né? É, pô. Vamos pegar carona, porque a gente é desses, né, cara? Eu quero aventura aqui, né? Vai dar merda também. <risos> em algum momento vai. A gente <risos> sabe, né? Mas tudo bem. <risos> vamos pegar carona. Quem sabe a gente conhece alguém legal aí na estrada. <risos> vamos torcer. Tá, vamos ver, ó. 1390 quilômetros pra fronteira. Vamos ver quanto que a gente consegue avançar. A gente tá indo pro norte, né? Olha aí, ó. A gente 23% com a Zoe. Tá. Nosso melhor... Nossa, a melhor porcentagem, Nossa, melhor porcentagem é. até agora, né? Tem mais dois personagens a conhecer, que devem ser os dois ladrões, talvez. Olha aí. Olha aí. Não, a gente já tem uma porcentagem com ah, o Stan não! e o Mitch é, né, É, com eles já tem, são dois é. personagens que a gente ainda não conheceu. É tu que Eita. tá dirigindo? A gente tá de carona Me... com eles, cara, agora que ah, ver. Valeu pela carona, <risos> né, óbvio. suas você conheceu uma mulher chamada Sonia? Sim. Sim, cara. Eu não sei, cara. Vamos deixar quieto, né? Você que se você a já disse que não, conhece, não. Hum. A Sônia está em perigo, cara. Hum, essa é mentira deles, eu acho. Isso é preocupante, cara. Hum, não, eles querem roubar. Ninguém é bobo, não. <risos> não, nada não, não, aqui. Tá, ah, cara. Sabe alguma coisa sobre o assassino? Hum. Ah, tu lembra que no trailer tinha um motorista do táxi que era meio sinistro, mesmo. Ah, tinha, né, cara? Então. Hum. Parece que você sabe bastante, né? driver? está, would make sense. Yeah. What doesn't stand is why the kids in the sidecar. It being in the shape it is. A <risos> gente está no carrinho lateral Você da moto, né? Tá ótimo. OK para mim, uh, tá OK, não, mim, né? não tá tá bom, okay né? na garupa disso daí, não. <risos> Did, oh, Ask us a question <risos> if you'd like. Could take your mind off your fear. Ai, eu gosto aí, que ela véio. pega a carona com dois mascarados e tá assim, ó, tá de, de boa. De... <risos> é... tem muitos policiais na <risos> rota, talvez tem Don't venture yonder. Ah, o Mitch, ele é muito devagar, né? Ele <risos> só fazem... Ó, <risos> <risos> oh, olha com quem a gente foi pegar carona, véi. Isso aqui... <risos> que saco, eu preciso muito atravessar, eu acho. <risos> Sou a favor de não ter policiais, <risos> véi. <risos> Yeah, guess that would be a bomber, wouldn't it? Essa escolha teve impacto, ó Hummm, Tem certeza que esse carro é seguro as as <risos> Tá, vou me inclinar nas curvas <risos> é. <risos> Ai, Deus. Não, cara, pro outro lado que tem que ir, cara Pera Meu Deus, agora que eu entendi, cara Tu tem que, tipo, acompanhar a moto pra não, tipo, desconectar o caminho... <risos> Ou algo do tipo, meu era Pera, velho. Ah, tá de boa. Ah. Por enquanto tá de boa, né? Foi irado, Get here, lady. Don't be Não, não e... cara não, Nem pensar, vaza! Van, que é isso, cara? E... Ah, a gente, é obrigado a fazer isso, velho ah, tá mais ou menos é atrás. É. Cadê o cara Nossa, é... são dois. Popalhões também. Olha! Bate, um um... a ah. já viu, né? Ah! Ah! Era? Pera, velho! Tá muito rápido! Tá aqui! He's ah, ah, isso, cara espera <risos> cara. caraca Caraca! É Tomamos uma fechada aí! Ah, isso aí! Tipo aqueles games de. <risos> de computador antigamente que tu tinha que ir com o carro meio desviando dos é, obstáculos! Velho. Caraca, tá tá rápido, rápido, velho. Uh. Espera! Uh. Uh. Ah. É muito não sei, não sei. Não sei, do menino também que que sei, pulando tudo... não celular. <risos> Ah, Subway Surfer. Subway né, Surfer, né? meu ah, deus, é a mecânica do Subway Surfer. Sim. Exato, joguei muito. Não oh, acaba essa uh. estrada não, velho. Bah, que tem um Ui, cara! Pega! <risos> Acabou! Acabou! Acaba, velho. <risos> <risos> olha pra eles, aí. O taxi em a gente conseguiu, cara. Show this driver the beast, Mitch! Ih, olha aí. cara de assassino mesmo. Ah! Isso ah. driver? Tem cara ou de detetive ou de assassino, um dos dois. É um cara magro usando chapéu. Hum. Cadê o Mitch, cara? Enganou o Mitch, né, cara? Nosso Mitch, olha... No. You <risos> would be killed ago, man. I did not. Besides, I <véi>. didn't see you get off the bike. I was scared. I was not scared. Verdade, né? <risos> Ficou bem paradinho ali dando ordens que é muito fácil. <risos> tá, vou ter que ir atrás Ai, dele de novo, cara. Ai, eu não cara. confio nesses dois menino do táxi ali. É, pô, vocês que deixaram, velho. Hey, let's look on the bright side. We're getting closer. We are. Got this time. Stand and match. <risos> <risos> Ai, cara, o que, que a gente veio aqui, né? Uh, acho que eu vou descer e caminhar agora, é, né, não, cara? Deu. Tá, tá bom, né? Tá já, com de aí, tamanho, já né? Deu esses aí, já foi de boa. Olha, olha aí. A gente avançou bastante e... com eles, né? mas a gente vai ter que voltar por algum motivo. Não, quando chega muito perto, muito rápido, eu já desconfio. Ó, oh, a gente melhorou. A, a nossa relação com eles, ó. 38%. Eu não sei se isso... Eu tô na dúvida se essa porcentagem é melhorar o relacionamento ou é... É sim. Mais é, história, né? Mais com eles, história. Né? Tipo, de 100% da história com eles, a gente fez essa porcentagem. É. O que é a mesma coisa praticamente do que melhorar o relacionamento. Né, é. Mas... Ah, ah essa é a policial. Boazinha da Demo. Tá, tem a policial e o Jared ainda, que é o cara do táxi, que a gente ainda não conheceu bem, né? A gente tá acabado aqui de sono, velho. Tá, vamos chegar perto. Pelo visto, ela teve problema com o carro também, né? acho que vai cair, velho. Presidente Flores. Eu já sou da Presidente Flores. na total. E que o que esse é uma caçamba de lixo, né? Nossa. Olha aqui. Tudo com o santinho ali uhum. da Presidente Flores. É, olha esse deserto, cara. É, é bem essa pegada de filme de estrada, né? Uhum. Que um monte de coisa acontece no caminho de um lugar pro outro na estrada. Não, e tipo, tudo vazio, mas problemas à frente. É. Vamos ver, eu acho que a policial, pelo que a gente viu na demo, não é gente ruim, não, né? Não, não parecia. Ela parecia ser justa. Não é, é que é um anjinho, mas é... <risos> A Fanny. Uh, Nossa, você imagina se car... ela assim, isso aí é karma. Bá... Just some car trouble, kid. What are you doing out here? Uh, a gente... Não sei se eu deveria dizer. Acho que não precisa dizer, ser tão né, aberto cara? quanto... Tipo assim, tentando atravessar too much. É, problema com o carro. Posso ajudar. Você é, mudou o assunto. Well, hum. if you got any advice, I guess it wouldn't hurt to hear it. Uh, sou meio que expert em pneus, na real. Uh -huh. Minha mãe me ensinou um truque, eu podia chamar o caminhão de reboque. Ah cara, vamos tentar o, esse aqui da, O Miguel da minha mãe me uh -huh. ensinou um truque. Uh -huh. hum, vamos lá, né? Vamos tirar Boa o pneu é. né. Ah, se trocar o pneu What fosse sempre um clique What do mouse, né? Uh -huh. Eita. Tá não, tá bom, tá bom. Eu colocar o pneu extra, tá, tá o Cadê? step aqui, velho? Ah, tá aqui, aí. tá aqui. Pneu reserva. O pneu tá totalmente furado, não. De boa, né? O pneu o outro pneu, não o um step, né? É. Beleza. Esse hey, step surge. The Meu Deus, não, para aí, ó. É. Bombeia, pô. isso que é a policial não, correta, né? também. Ih, ah, tem que ficar no verde, né? Não, não pode vir vermelho. Simples. Como é que funciona isso aqui, cara? Eu acho que tem que. Tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá. tá. Bombear bom, muito. Ah, tá. Saquei, saquei. Não vai no vermelho. Fica aí. Ah. Aí, boa, Gabi. Tá, a gente pegou a rolha. Beleza. Agora coloca a rolha. Boa. Talvez agora ela fique nos devendo uma, entendeu? Ah, pode ser, né? E você você se tiver. Uma caroninha via bem, não. né? Me. Eu não gostaria de falar mal da tua ajuda, mas já amanheceu, ou seja, demorou pra caramba. Né? <risos> Ai, cara, que a gente tava nervoso com o policial nos olhando. É. E aí? Sim? Yes? E aí, opa, peraí. Mas pergunta o carro, dela tá tudo amassado? Não, cara, tá aí, de boa, Aí, ó, o né? que é isso aí na frente? Não, ah, é não, não é. <risos> a gente perguntar a opinião dela sobre não, a eleição. Assunto delicado. Você sempre patrulha por aqui. Eu... Não. Acho ah. que você sempre patrulha por aqui. I'm everywhere these days, including Bo 96. Hum. Hmm. É isso sim. Posso perguntar que tipo de casa? <risos> é. Perguntar pode, responder não. Lembrando que ela é uma policial, né, cara? Uh, vamos com calma, né? Dia ruim. Tá, quer falar Nossa, sobre que isso? Que passado. Uhum. Right. Não é... Posso ajudar, você sabe, né? Calma. Será que não é o menino dos games ou coisa assim? Que ele tinha ah, a... mãe, cara. O Alex deve ser, velho. Porque eu pensei assim, ó o outro tinha a mãe e a, a ex-mãe, que ele chamava. E ele tinha uma mãe que era policial, né? A outra era da Resistência, a outra era policial. Hum, será que é... Ah, Não sei, né? eu, é que ser, eu, eu pensei ser, na cara. cartela de personagens que é que poderia ser esse filho, né? Vou é botar, difícil ser filho de policial, então. I guess it can be. But... That's not why he left. I... I knew something that he didn't. Da verdadeira mãe. And when I told him... A Gabi matou essa aí, né, cara? Nossa, tô me sentindo um gênio agora. É. Qual era o segredo? Por que que ele ficou chateado, I né? Told him I didn't know. I was lying. Ah, Lembra que o menino disse que... que ela contou que eles eram da resistência e tal. Quem eram eles? É, hum. sinto membros da ele Black é. Brigades. mal, né? Black Black Black Black foi mesmo Black Black Ah, vamos continuar o é. assunto, cara. Sim. Hum. A brigada foi mesmo responsável? Não nas hum, então você tava lá Eu estava lá naquele dia, né? Hired protect Iraq at the opening o hum, que, que aconteceu, né? Everything was going fine until it wasn't. I barely saw the truck before it crashed into the mountain. Just a flash. Next thing I knew, rocks were falling on the crowd. It was. E não foi a galera da resistência pelo uhum. visto que fez isso, né, cara? You have no idea. The screams. Everything was just so terrible. At some point I I looked down and there was my son, silent. Covered sozinho, dust. perdido. Looking up at me. Essa é Maybe boazinha, já know. dá para perceber. É. But I I picked him up e brought him home with me. I just had to make sure he was going to be safe. I had to. É, que que aconteceu depois, né? I looked né? in the papers for months after. Searched the missing children reports every day. There was brigades onde você acha que os pais dele estão? Pergunta, porque vai que tu encontra o menino de novo, tu vai ter essa resposta. Tem essa informação, Treatment. né? É. Eu acho que other explanation é Eu. Eu tudo isso. Mas ela... pra proteger ela ele. Ela tá né? se cobrando muito, né, é. que ela, na verdade, fez o que ela achava que era o né? Não, coloca né? você, tava tentando proteger ele. Eu Central P, unit two. Do you copy? Over. Gostei, cara, gostei Eu dessa vou... história aqui. o que quê? Será que vai ser isso que a gente vai fazer, velho? Hum, é, não vai rolar. Esse. É... O país tá em causa aqui, né? Mas será que a gente tem uma chance de ajudar a mudar? É que a gente não sabe a nossa história progressa, né? Para saber qual a chance disso acontecer, né? É... Aqui a gente só tem a opção de pedir carona, então vai é, ter que tá ser também isso, né? É, no meio do nada. Então bora, velho. Agora, ele trocou o pneu da policial, fez quase uma sessão de terapia e o máximo que ela diz é E até a próxima! Falou, valeu! <risos> <risos> nem um lanchinho, nada. Podia ter Tem uma água. Pra carona, né? E aí, cara? Nem foi aqui ferrando. Sério que não teve carona? Uhum. Caraca, a gente tá acabado aqui, tá muito cansado. É, né? provavelmente a gente vai desmaiar ainda e tu vai ter que. Não temos grana não. pra pagar o ônibus, cara. vai ter que ir andando. Esse barulho de pé meio amassado. A gente vai ter que ir caminhando, galera. Pela estrada mesmo, no, uhum. na exaustão aqui. A gente andou muitos quilômetros. <risos> muitos. Caminhando, ó. Tá, legal. Gostei, velho. Gostei dessa, dessa parada que a gente fez é, aqui pra conhecer. A Fanny ó. deu 16% também. É. Os e olha top. que, em termos de profundidade, foi uma das que a gente mais aprofundou na história, foi. né? Foi. É, eu gostei muito dela. Da Zoe. Do, o John foi legal, né, cara? No episódio foi, passado. Foi. Uma viagem. <risos> Ah, desmaiamos. Exausta. Mas a gente chegou num lugar aqui, tipo uma lanchonete. bata é. tá, tipo, em insolação já. Bigs. Poxa. É. Um, um restaurante de beira de estrada aqui. Vamos e acho que quando tu cai meio duro, tu tem como dormir tipo no chão do nada. Ih, cada vez que tu desmaia, te roubam. Let's go. Hum, a gente não tá conseguindo dinheiro, ele roubou o quê agora, né? Roubou nada. Ah, a gente descansou um pouco, né? E tá, mas acho que era bom a gente sempre dar uma dormidinha. Perdão, tá certo. É, ser... é pra não, porque acho que quando tu desmaia eles te roubam, né? Não sei. Oi, tem alguém aqui, ó. Get your tapes and snacks here. Tapes and snacks. Ah, aquele lá. Comida e tal. Ah, a fita é cassete, né? Tá tentando atravessar? Well, I'm this stuff. Tá, that's beleza. Tá, cara, vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Óbvio que a gente vai vandalizar. Óbvio! Essa caçamba de lixo <risos> do Luffy. Óbvio, ela a guampinha. Vamos ver se tem alguma coisa pra gente lutear aqui, velho. Dinheiro. Nessa altura, qualquer coisa. Que isso aqui, velho? Senha, a gente não tem a senha, cara, não vai dar, né? Não. A gente tinha que pegar essa informação em algum lugar, né? Tenta entrar lá pela frente, então. É tá, Aqui não tem nada velho. que no lixo não tem a senha? Já tem alguma coisa aqui, né? Não tem, né? Tá, vamos vamos direto para a lanchonete, uhum. então? Aqui a galera vandalizou o da Flores, né? Que bonitinha hum, lugar agradável, né? Uhum. A gente ia conseguir comida, mas... A gente não tem dinheiro, é, galera. Essa batatinha de outra pessoa tá valendo. Ó, recompensa de... 2.500, né? Ligue para 96112 se você tiver informações sobre o transmissor de rádio Saio, da Brigada. Que que é terrível, se tu fosse um, um sacana, tu já saberia de dois, né? É, entregar Eu o do umas... John lá, né, cara? É. É... Não, tu já sabe de três. O do John, o do acampamento e do menino é, do velho. carro. É, Ó, oh, lembra que a gente ganhou com a Sônia um buff de, de sorte, ó? Uhum. pode tentar um trocado aí com ele. Uhum. Não deu, velho. Uhum. Ah, mas a gente já viu que é a galera da resistência, né? Não rolou, cara. Não rolou a gente conseguir uma grana aqui com ele, né? Putz, fede. O que é um CR, cara? Um You didn't know that? Man, você jodoviária. não sabia disso? não Tá, velho. Será que a, a policial Fanny... Só, não, acho que são os dois policiais da demo. Da demo, né, que eram cara? malvados. Acho que tenta. Aí! Aí. Hum. Ah, deu três dinheiros pra hum. gente, né? Tenta comer alguma coisa, eu acho. Vamos ver se a gente consegue pedir alguma coisa. Olha ali, cara. Não é o Alex, velho. Vamos só pedir ah, alguma coisa pra comer. ele na, na máquina de fliperama. 100%, 100% né? Não. Ah, a gente não tem grana, velho. tô conseguir com ele. Tá, ah, vamos falar com o Alex ali, cara. Eu vi que ele tá ali, ó. E tipo, a acabou de ver a mãe dele, sacou? É... Uh, Pong, eu amo Pong. Win, hum. Pong. Cara, batalhar nós devemos. Hum. Então tá. vamos. Vamos jogar então, velho. A gente First podia apostar um dedo. Eu um pau era. nele, Lolô. Pera. Tá. Não Calma. Ai, cara. Ai, eu adorava esse joguinho <risos> há muitos anos atrás. É. Toma. Não. Ai. Se não mexer mais bom, rápido, cara. eu acho que ele fica mais arredia a bolinha. Aí, ah, <risos> Tá, ele tem duas vidas ainda. <risos> Essa bom. tática é muito boa, de me mexer a plataforminha bem enquanto tá batendo. Uh! Ai, cara, quase. Não. Ah! <risos> bah, tá te tirando ainda. É, sacanagem. Ele me enganou mesmo, velho. É, quando é muito lento assim pra ele, é muito fácil, né? Aí, velho. Uh. Cara, morrer. vamos perder pra ele. 100%, velho. Vai até quanto? Cada um tem 3 vidas. A gente já perdeu duas. Aí, aí, aí! aí. Uhum. Uhum. Agora é o mata mata. <risos> aí, aí, aí! Vai dar bom, vai dar bom, galera, vai dar bom. Uhum. Aí, aí, aí! Uhum. Caraca, uhum. pegou ainda lixo! Toma! Tá ficando mais rápido. Consegui, uhum, uhum, yeah. Conseguimos, cara! me eu vou precisar de um minuto para isso. É. Vou precisar de um tempinho. Aí, cara, ah, a gente é uma nice. bebida, cara. Ganhamos energia. Acho que eu tive sorte, né? é difícil hum. <risos> diner. But they hum. me out of my right cut. É, cara, sinto Patria. muito, né? Don't worry. Get hum. Então, né? É, qual a melhor maneira de se locomover? Ele é esperto, deve ter uma dica aqui, Depends né? Ih, hum. hum. então <risos> a fama do cara é real mesmo. <risos> Talvez ele queira matar o Tyra aqui, uhum. cara. Se eu puder atravessar no legal desde que ele volte na Flores. Não, eu acho que o primeiro, porque a gente <risos> se importa sim. É, velho. Oh, nice. Teve impacto essa escolha, hein. O já vai aprontar, cara? Olha que música boa. É todo barrento é. esse moleque, né, velho? Olha ali. Tá, está com nossos três bancos aqui E a gente esse conseguiu. rádio com essa antena na mochila? Olha a raspadinha, cara, a gente pode ganhar dinheiro com ah, a raspadinha. É. Tá vendo o rádio que né? tá na mochila? Aham. Deixa eu aqui o que tem aqui, velho. Né? Vê se a gente consegue alguma coisa aqui. Né? Faz papel daqueles que é tipo uma lixa, né? Caixa eletral. É, papel higiênico aí. A pessoa faz um ralado ali no... Oh where they keep their cash. I should be able to hack in. <risos> Obo, é roubo, exactly né? Girl. Come on. <risos> oh. Eu gosto que a gente é bem vendido, né, cara? Yeah. Yo, digicode Cara, como é que você consegue abrir, velho? Hum. Hum. scientists gonna study my brain. Hum. Olha. Olha isso. What I tell you? Bah, vai vai Certo, cara. Oh tá. Fechei, tá? man, door closed behind us. retrigger the digi lock. Oh não! não era para fechar. Hum. Sem medo, mas com medo. É. é. Now, let's look for the dough. Tá no é cofre, né? Aqui, né, cara. Lot of stuff in here and it smells. Aqui, pô... Eu não sei Aperta. aqui, ah... Tá, mas Ui, velho, adivinhar a A gente tem 0% de chance, né? nem tentar, né? Ah, cara, não tem nada, alguma coisa por aí, velho? Aqui, abrir. Uh, pegamos dinheiro. 20 mangos. Acho que vamos embora. <risos> a Gabi tá com medo, Apavorada. cara. Apavorada. Oh, 11 de setembro de 86, brigada responsável pelo ataque. É a fake news aqui da época, né? Todos os sinais apontam a organização terrorista a brigada destruidora como a responsável pelos ataques hediondos ao muro. Destruidora. <risos> o caminhão branco que causou o colapso pertence a Coney Sanford, de 33 anos, uma integrante conhecida da organização radical. Vou fechar aqui. É que tem mais alguma coisa aqui, velho? Abrir fechadura, a gente não tem ferramenta pra não isso, né? Não tem nada. E aqui, mais alguma coisa, velho? Aqui tem alguma coisa, ó. Jornal de Petra, líder da brigada foragido. Ó, Thomas Carson, membro da, de, de carteirinha da brigada, que está cumprindo sua sentença por envolvimento terrorista, diz que o líder da brigada nunca foi pego e continuou foragido. Quando perguntado sobre informações do líder, Carlson pôde apenas oferecer as iniciais... BW. Hold up. There's an article here on the attack. eles guardam isso aqui no cofre, né, velho? Foco na grana. Seu negócio yeah. de hackear, por favor. I, I gotta finish reading this article. Uh -huh. A habilidade, a gente pegou ah... a skill dele de hackear agora, velho. Aí sim, hein? Tá. Vamos hackear, vamos hackear. Pega tudo e vaza 20. daí. Mais 20. Caraca, a gente tá rico agora, velho. Ih, olha aí! <risos> é. Olha aí! Sabia que ia dar ruim! Onde é que a gente se esconde, cara? Dentro do armário, não dá? Aqui! Ai, não tenho a ah. ferramenta, velho! Opa, oh, tá onde, cara? Aqui, aqui, aqui. Aí, aí. Entra aí, entra aí. Shhh. <risos> quiet. Gente. Não, cara. Eu posso ficar quieto, observe. Shhh. Oi, fine. Não me. Al, você tá no back room lately? looks different like someone's been back here yeah i'll check just give me a second <laughs> it's empty okay i'll sit tight uh -huh. okay bye oh, no no no no no hey who's in there run oh, vai, moleque. Eita, vai, vai, vai, não, vai vai vai não cara deixa eu não. sair daqui it's your lucky day kid ah, lembra que o pessoal do, era da Brigada, o pessoal ali da Eles sabem que é por necessidade, né, velho? Vamos nessa, vamos nessa. Cadê o moleque, velho? Ih, foi, já... Já vazou, né, velho? Já largou. Consegue abrir isso aqui? Não, não tem a chave, velho. Eu não vou nem entrar aí de novo, véio. Eu Não vou usar da sorte, né? vaz... Nossa, o menino é o mais malandro. Pegou e vazou. E aí, vamos pegar um ah, ônibus ou pegar... Parece seguro, mais seguro. Mais seguro? Então bora, cara. A gente tá com dinheiro agora? Vamos pegar o busão, então, velho. Só não pega táxi, né? Porque, Porque já, a gente já vê que vai um dar. Certo por aí. Tá, conseguimos agora. A gente vai dar uma boa avançada em direção à fronteira, né? Uhum. Deixa eu ver, a gente tava a 792 km de distância da fronteira. Olha lá. Já avançamos bastante, uhum. cara. E a gente aumentou a nossa relação com o Alex também, Foi a 32. Né? 32 velho. Tá, tô gostando assim. A gente só não conheceu o taxista até agora, é. né? E por enquanto tá de boa, né? Hum. Bem-vindo, Olha aí. Olha lá a hum. falando. O que é que tá aqui junto, velho? É... Tá na estrada há muito tempo? Esse não é o vendedor aquele da... Parecia, né? É. Só dar uma olhada aqui atrás... Hum, ó, Meu as Deus. moedinhas, né? Zabra, né? Hum. É, eu também, né? Também. Você está preocupado? pergunta! É... Hum. Hum, vezes, não. Não. Eu sei que ah, vamos dar uma é... descansada, né, cara? Boa ideia, né? Contanto que ele não nos roube, né? Me parece seguro aí, né? Vamos ver. É, ó, a gente tá viajando e descansando ao mesmo tempo, né? Melhor. Que nos outros também, vou te contar, né? Cada... <risos> cada carona que a gente pegou ali, que meu Deus! Oh, okay. Tá, beleza, velho. Ué? Ele já foi embora. Ah, ele saltou e a gente nem viu, né, cara? Cadê o outro passageiro? E aí, velho, vamos ficar mais tempo? Vamos saltar? Tô na dúvida, viu? Uhum, boa pergunta. Vamos ficar mais tempo, velho. Me... Vamos ver se a gente consegue avançar um pouquinho mais, aproveitar que a gente tá no, no ônibus aqui ou na... Sei lá, cara, na Kombi, hein? Olha aí! Olha só! Que é esse cara? A gente tá 38km é, da mas fronteira. Mas a gente tem que atravessar com os dois, né? Será que é com todo mundo? Aí ah, pode ser que. Ai, ah, agora que eu me dei conta de uma coisa. O menino, ele encontrou o outro menino antes no carro. Ah, a gente eu não pensei, tem as informações, estranho, né? Eles se encontraram agora no videogame e é como se não nunca tivesse se visto. É o um outro personagem. É o né? um outro personagem. Agora que eu me toquei. E ela é que tá com as informações da família <risos> dele. Ah, não creio. Por isso que ela não sabia que é a função do menino ado adotado, da brigada, é. lá, lá, lá, lá, lá. Mãe policial tinha a ver, porque era com outro personagem. Formação cruzada, né? Exato. E esse lugar aqui, hein? Ui, cara, quase que eu vou pra trás, né? Parece tipo um acampamento meio abandonado, né? É, vamos ver o que, que tem Se a... tu quisesse uma casa uma lixo, tu ganharia muita grana Porque tu já sabe que o menino tem é. Tu já sabe que o John tem E que o acampamento, aquele outro, tem também rádio né? Ah, não é por aqui que a gente entra, não, né? O que é isso? A gente pode pegar isso aqui? ó oh. hum... ah, assim? é que tu vai precisar? Aí, ó, já usamos <risos> hum. Eita, véi Tá, deixa eu ver se tem alguma coisa por aqui. Já quebra aquela TV, já dá um pau na TV ali. <risos> Cadê a TV, velho? Atrás. Atrás, atrás. Cadê aí, quebra, a TV? Aí, ó. Aqui, velho. Toma! Uhum. <risos> parece, parece que véio. tinha um negócio uma vez que eu vi. Não sei se nos Estados Unidos, onde que tu entrava num. Por tipo, uma sala fechada e dava paulada em tudo, né? <risos> pra aliviar o estresse. <risos> A da gata, cara. Hum. <risos> Mas tinha um lugar, tô falando sério. Que era cheio de coisa de vidro e tal. Ué, cara, cadê a galera daqui? Ah, tem um caminho, aqui bom seguir pelo caminho, né? Ali tinha caixas à esquerda. Tem alguma coisa escondida aqui? Talvez o caminho tem que tem aqui pelo caminho onde tem não, não deu lugar nenhum aqui Ah! ah! Não, não era essa conta. not very nice. Não mexe comigo. Meu Deus, muito. Sorry. <risos> <risos> me. Só que que eu me lembrei agora, hum. sabe? Esqueceram de mim que tinha o homem lá que limpava a neve, que todo mundo dizia que, que era, era malvado, né? era malvado é, e era bonzinho. É. Será, cara? É, eu Ai, é confio esse? ainda. Hum, cara... No ataque não foram eles, né, cara? Você é um membro. Não <risos> Someone I loved was. Hum. Será que ele é o pai do menino? Ah, e aí a mãe era da brigada Minha e ele não, é... né, cara. eles saíram? Ah, eles pegaram todo mundo, né. Entendi. Cara, eu acho que os personagens são muito mais conectados do que ah a gente imaginava, né? Sei não se não é o pai do gamer. Pode ser, né, velho? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Essa coisa aqui. Isso é o que eles chamaram de árvore de radio. Eles usaram para fazer suas rádios de da As <risos> eu transmissões que permitam eles recrutarem seus membros. Hum, entendi. Break it. Acho que devemos quebrar isso, cara. Então vamos lá, né? <risos> eu acho que eu não te vi bem. I said we should break it. Sei não, cara. I said break it. Ih, é malvado, é malvado. Você que manda, cara. Vou quebrar então, velho. Quebrar pau! Bate nele, tenta bater nele. Não dá, não dá. É uma <risos> oportunidade. A Gabi HM é muito malévola, velho. Não, eu pensei assim, olha, eu tô batendo aqui, no meu... pau! <risos> <risos> tô batendo aqui, tá na cabeça dele. Era uma tentativa, né? Olha, a gente fez uma, uma rampa. Eu gosto de fumar depois da de <risos> Olha a cara dele. Oh, cara. Eu gosto de fumar depois da de terapia. Ai, cara, o que, que você acha você da polícia? Você não quer ficar é, percebe-se, né? <risos> Ai, cara, vamos lá. Talvez a Flores queira menos policiais. Acho que vou começar a fumar então, não, cara. Não. Sou pró-revolução, mas não pró-fumante. Pô, é. esse aí acho meio pra um cara com cara... fuma de psicopata, melhor não, talvez tá. a primeira. Talvez a Flores queira menos policiais. Vou perguntar. O que você odeia a brigada? Well, they took Lola why. Hum, quem é a Lua? Uh. The brigades took her away from. Aquele me. é o vô do menino? Hum. Ou será que ele é o pai da, da Zoe, velho? Hum. Uh. O que aconteceu, velho? ela tá brigada. É, Bob winners recrutou ela. She always liked Bob. I'm saving him for a last. Never mind. today's a day for healing. Mm. She was. When the day came for the attack in '86, they sent her and some other members to the wall she Ah, então é a mãe do menino, certeza. Mega. Olha os olhos vermelhos dele. Sinto muito, she wanted né. To be a paleontologist. Someone who studies dinosaurs. She Parece everything. Ah, cara, esse trailer atrás de você era dela, né? Yeah. Of she it with é, ó. Mm -hmm. Cheio de coisinha de This dinossauro, a quer dizer, velho? Eita. Ela oh, está Talk, oh. tá ficando agressivo. Ai, tá, cara. É tá cheio de ódio, sei? Tá cheio de ódio e ele tá com tipo ódio do mundo porque ele quer vingança com relação à filha, né? É. Talvez ele nem saiba que a filha teve um filho. Será? Eu tô eu tô achando é, tá que, que seja um menino, né? tô especulando. Eu acho que ele teve uma filha da brigada. Talvez essa filha tenha tido um filho com o Bob, que é o japonesinho ali, o Gamer. Pode ser, né? Ah, eu roubar Vou o táxi dele. analisar <risos> isso aqui já, véio. Meu Deus, tu poderia roubar o táxi só pra vamos saber dar, assim. Né? Não, só pra saber. Vai que, né? escolha teve impacto, velho. Vamos lá, né? de carona, então. E vamos ver onde é que a gente vai parar agora, né? É. Meu Deus, cara. Oi, gente. Teve algumas histórias não, interessantes olha aqui, olha né? Esse homem do táxi aí tá bem interessante. E, e vão se juntando, vão se conectando as histórias. Eu tô achando... Bem da hora, bem da hora. Olha lá, Gabi. A gente estava a 38 km da fronteira. E agora, a gente está muito pertinho lá, velho. Muito véio. pertinho. E agora a gente conheceu todo mundo ali, ó. 12% com o Jared agora, hein. Sonia, olha a placa. Cruising, velho. E nossa, Sony é show, de lixo. <risos> GNN News. Welcome to my luxurious limo. Meu Deus, cara. <risos> Galera, eu acho que aqui tá até um bom ponto da a gente curar essa acho. parte 2 aqui, velho. E vocês fiquem ligados aí que em breve já vai sair a nossa parte 3. É, eu tô gostando muito da história, também. cara. E agora na parte 3 a gente vai começar da limousine da Sônia. Pai, uh, eu queria uma limousine assim toda rosa e roxa. <risos> Eu também gostei. Aqui, ó. Galera, não esquece de deixar um like aqui nesse vídeo, comentem aqui o que é que vocês estão achando desse game também, pra gente saber, né? Valeu demais quem assistiu até agora e até a próxima.